Cheirosa, Bruna Coletinaria, mais um vídeo para vocês. E galera, é o seguinte, já estamos de volta na minha conta principal aqui do Clash Royale. vocês estão vendo? Aqui tá top demais. E é claro, estamos ao vivo no Facebook. Vocês estão vendo aqui o layout meio doido. Aqui embaixo tem aí o chat da rapaziada, o chat da rapaziada que tá trocando ideia lá no Facebook ao vivo agora, agora, agora. Rapaziada, inclusive, vocês estão aí no chat, manda muito. Hashtag vem pra live Pra galera do vídeo também vir pra live Beleza? Interajam aí que eles vão ver No vídeo, seu nome vai aparecer lá Bom, e se você quer participar na, na live No vídeo, o link pra Pro canal do, do Facebook De lives, tá aqui na descrição O primeiro link, clica lá, já vai pra lá Curte a página pra não perder nenhuma live e é claro, gravações de vídeos aqui pro canal também, beleza? Então é isso, mano. Bom, hoje é o seguinte, estou aqui na na minha conta principal com 5795 troféus, cinco troféus pra 5 troféus para 5800. Estamos muito próximo aqui, ó, do da Liga Campeão, que é 6000. Eu já cheguei na Liga Campeão, eu cheguei a 6007 troféus, 6002 troféus. Então, pra mim aí vai estar próximo também do meu recorde de 6000 troféus. 6.002 troféus é meu recorde, eu quero tentar bater, né? Pra isso a gente precisa começar a ganhar e ganhar bastante, mano. Eu tô vindo aqui com um deck, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, um deck que tá dando muito bom, ó. Eu fiz algumas mudanças, eu tô, ganhei as últimas aqui, as últimas partidas. Eu fiz algumas mudanças e a gente tá aí muito bem. Ah, deixa eu até ver aqui, ó. Acho que a gente ganhou aqui bastante com, as últimas, com esse último deck, ó. A gente tá com uma porcentagem muito grande de vitória. Aqui, aqui era desafio, aqui era desafio. Então, ó, uma, duas... 3, 4, 5, de 5 eu só perdi uma, então tá muito bom, tá funcionando muito bem, eu troquei em live também com a galera e deu muito bom. O deck é esse aqui, golem, bebê dragão, bruxa sombria e lenhador com mega serve. E aqui vem as mudanças, ao invés de guardas eu botei tornado, ao invés de tronco eu botei flechas... Porque tem muita horda. E ao invés de foguetão, eu botei relâmpago. E tá funcionando demais, galera. Tá funcionando muito. Além disso, temos também a loja. A loja muito premiada e a loja muito boa. Vamos abrir esse baúzinho aqui. Que tá bom um baúzinho de prata. Vamos ver o que vai dar aqui. Porquinhos. E também espírito de gelo. Beleza. Ganhamos um ouro a mais aqui. Eu compro sempre tudo que tá aqui para poder é, ganhar ó, as estrelas. As, os poderes estelares aqui para aumentar o nível, né, os pontos estelares. Então eu consigo comprar aí para poder é, utilizar eles no futuro também e tem é claro um baú lendário, um baú lendário não pode se deixar passar né vamos então abrir esse baú lendário mas antes eu vou jogar uma partida para tentar bater 5800 e na volta a gente abre o baú lendário nesse tempo você comenta aqui embaixo qual a carta que você acha que vai vir nesse baú lendário, não pode comentar depois que viu hein cuidado não vacila hein bom vamos lá então, vamos jogar uma partida aqui Enquanto não abre outro desafio, né? O desafio da estratégia do cemitério eu já fechei ao vivo no Facebook também. Então não, não tá lá, tá vacilando, hein? Bom, vamos lá então pra partida e na volta a gente vai pro baú pra ver se você acerta, beleza? Então é isso, partiu. Partida, vamos lá. E vamos lá então contra o Elbarto do Fraternidad. Vamos pra cima, vamos ver o que vai dar aqui, hein, rapaziada? Bora partiu, hein? Ó, eu não tenho meu a minha tropa daquele lado. Vamos tentar ver se a gente consegue começar com golem. Se ele vier pelo outro lado, eu não tenho Tornado, isso pode me atrapalhar um pouquinho, pode ser um deck espelhado, pode ser um deck espelhado, então vamos ver como vai ser aqui, o que, que ele tem, o que eu tenho também, quem vai levar vantagem, hein? Vamos ver, deck espelhado é de Golem, hein? Hum, deck espelhadão de Golem, vamos botar aqui nosso, nosso Mega Servo também, pra já ajudar também ali a destruir tudo, vamos ver se dá bom ali, vou botar meu linhador aqui na frente pra tentar ver se a gente consegue passar milhão lá. Acabamos ali com as tropas deles, graças a Deus deu muito bom Vamos passando agora, olha o nosso lenhador, o que vai acontecer com o nosso lenhador Ele vai bater bastante ali, tá dando muito dano Enquanto isso a gente vai dando dano ali também com o nosso Mega Servo Conseguimos bater bastante hein galera, conseguimos bater bastante Vamos bater aqui com o nosso Bebê Dragão Tentar ver se a gente consegue se livrar ali ó, das tropas Tá ali, opa, acabamos ali, beleza Conseguimos, conseguimos ali nos livrar das tropas dele só com o Bebê Dragão ele vai partir pro contra-ataque, vai ter que botar alguma coisa, senão vai tomar dano Tomou dano, ela aceitou, eu vou botar mais um golem aqui Mais um golem ali, ele colocou também o golem, agora ele mostrou que ele tem realmente o golem é, A gente agora vai precisar segurar o golem dele enquanto a gente tenta um contra-ataque, né? Vamos ver se a gente consegue ali A vantagem nesses confrontos é muito importante O bom é que eu tô com um tornado, né? Tornado ajuda muito nesses confrontos também Vamos ver se vai dar bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui o que, que vai pegar, vamos lá, tá indo ali com tudo, eu vou puxar ele pra ativar a minha torre do rei, enquanto isso o Mega Servo vai pra lá ó, vamos lá, vamos tentar puxar aqui pra torre do rei, vamos ver se a gente puxa, puxou, estourou na torre do rei, vamos pra cima ali com tudo, meu amigo, já vamos quase levando aquela torre, olha quanto dano a gente botou, derrubamos a torre, derrubamos a torre, estamos numa vantagem muito bacana, vamos aí conseguindo destruir tudo, todas as tropas dele, e agora ele colocou corredor, mano Corredor com golem, é sério isso? Que isso, mano Que que tá pegando, mano Que que tá pegando, mano Colocou o golem ali, vamos colocar o golem avançadão aqui Pra ver o que dá pra fazer Será que de repente a gente consegue até botar mais uma coroa lá, hein Vamos ver, vamos ficar de olho pra ver se consegue isso daí, hein Vamos ver, vamos ficar de olho Vou botar aqui agora o nosso lenhador aqui desse lado Pra poder ajudar também a bater, vamos também puxando ali, ó Agora a gente puxa aqui tudo pro meio, tudo pro meio pra tentar dar tá dando ali em tudo Bebê Dragão batendo ali também no no nosso amigo ali no no corredor E com isso acho que a gente consegue ali ficar tranquilo com 10 segundos pra acabar o jogo Não vai ter muito como ele fazer muita coisa não, viu? Vamos lá botar o linhador aqui na frente, já foi E aí o corredor chega ali direto pra morte ali, não vai ter não já foi, primeira vitória e conseguimos Bora mais uma pra tentar conseguir Vamos ver, vamos ver, 29 troféuzitos Faltam 3 ainda, porque a gente teve aquele, aquele pequeno fora da curva Vamos lá então, mais uma, agora pra bater 5.800 Só vamos rapaziada, vamos lá então 5.835 ali, vamos que vamos então Esse aqui vai dar bastante troféu se a gente ganhar, hein Vamos lá, vamos lá botar aqui minha bruxa, vamos ver o que vai dar, Eu não tenho nada pra rodar deck Vai ter que ser com a bruxa mesmo, então vamos ficar de olho aqui, hein Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Botar um, um lenhador ali pra poder ajudar a destruir ali, beleza o bebê dragão aqui pra poder juntar tudo e dar o dano ali que a gente precisa E acabar com aqueles mega servos, olha lá o lenhador passando a milhão Lenhador passou a milhão, deixou a fúria ali O bebê dragão vai na fúria e vai dar dano lá naquela torre Se não colocar nada, teve que gastar, né? Não é bobo nem nada Você é louco, perder aí a, a torre e tomar uma, um dano nessa torre aí Não ia ser nada agradável, não é nada agradável Vamos ver se vai dar pra puxar ali Vamos puxar pra trás, eu não quero correr risco nenhum De tomar dano de um de um balão, né? Como ele gastou, tá ok, não tem problema nenhum não. Vamos lá, vamos de golem agora Que agora o bicho pega, mano Ele tá com, com o balão, ele tem balão o ataque dele, o principal ataque dele pode ser balão, Ele, acho que deve ser um deck de balão cycle, vamos ver se vai ser isso daí mesmo E vamos tentar aí levar a melhor neste confronto, hein Vamos lá, vamos ver o que vai aparecer aqui Já tem ali, já botei a bruxa ali também, vamos botar o lenhadora ali na frente e vamos pra cima Eita danado, precisava ali do meu, do meu relâmpago, não vai ter o relâmpago agora, não tem problema, fazer o quê? Vamos de flashes ali na frente pra poder acabar com aqueles servinhos também. Já foi pra cima com tudo ali, a bruxa vai pra torre. Olha o dano que a gente vai dar naquela torre. Aquela torre já foi pro famoso Beleleu. Olha quantas estrelas chegando. Valeu, Thiago Sávio, mano. Obrigado aí de coração, molecote. Tamo junto. Você é zica, irmão. Thiago Sávio. Obrigado, Eduardo Souza também compartilhou aí a live. Enquanto vocês estão vendo o vídeo, a galera tá na live aí compartilhando, ajudando. Tá muito show de bola. Bom, vamos lá de novo. Vamos pro outro lado agora que agora o bicho pega. Já estamos... Muito bem. Opa, opa, opa. Vamos botar aqui o bebê dragão agora aqui pra dar, dar o dano que a gente precisa. E o tornado para puxar, né? Tornado para puxar ali, porque senão vai dar ruim. Não pode não, não pode não. Vamos lá, bebê dragão. Boa, acabamos ali com tudo. Conseguimos ali. Vamos de lenhador do outro lado pra ver se a gente consegue dar um dano lá também. Sim, é, não deu, não deu o dano que a gente esperava, mas tá bom. Não tem problema não. Vamos lá, vamos agora com a bruxa aqui desse lado. Ele vai pro outro lado mesmo? Então vamos, então vamos. Não tem problema. Vamos lá então, flechas aqui em cima de tudo E aí a gente vai tentar aqui dar dano com o que precisa Vamos lá, vamos pra trás ali, vamos pra trás ali, puxa pra trás Bebê dragão, tem que travar aquele balão ali, hein Travamos o balão, beleza Conseguimos ali o dano que a gente esperava Tá muito próximo de conseguir bater aí a meta, hein Vamos lá então, 10 segundos, mandar beijinho de coração aqui pra ele Beijar a taça, vamos gritar pra caramba porque conseguimos enfiar a cara no bolo É mais ou menos essa ideia aqui muito bom, conseguimos bater palma pra ele, porque agora deu certo e conseguimos. Finalmente, ganhamos 33 troféus e com isso 5.830 troféus. Com isso, alcançamos mais uma meta, 10 cartas épicas a gente vai coletar. Coletando aqui ao vivo, Executor, já tá no máximo, não tem problema. Mas agora já tá mais perto aí, 170 troféus pra chegar aos 6.000 troféus. Bom, como prometido aí, eu vou abrir aqui esse baú do rei lendário, baú lendário. Se você achou aí que vou ganhar tal lendária, tipo Bruxa Sombria, eu vou chutar Lava Round. Vamos ver o que vai ser, ó. Não abri ainda, ó. Eu vou chutar Lava Round, vamos ver o que vai vir. Bom, vamos lá então, vamos ver se você acerta. Eu vou dar uma olhada nos comentários, hein. Partiu, 500 gemas, é agora. Um abraço, já foi. E lendária! Spark, mano! Ganhamos Spark, 14 20. Spark Zica da balada. Quem disse Spark... Acertou, mano, Eu vou confirmar, hein? Vou dar coração pra todo mundo aí. Bom, é isso. Conseguimos então ganhar uma carta lendária. Conseguimos aí com este deck aqui. Este deck aqui, muito top, muito OP. Chegar aí a 5.830 troféus. Que é um deck bom pra chegar bastante alto nos troféus. Esse deck aqui tá muito bem, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já es não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e, é claro, divulga pros amigos, mano. Temos live no Facebook, o canal tá aqui na descrição, primeiro link ali, só vai lá que sempre tem lives de qualidade pra você, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, é nóis, um abraço, falhou, foi!